Bom dia gente, olha que ideia legal aqui ó. Que o Rogério te Vou Mostrou uma ideia que meu vizinho fez aqui ó, é, Pra doação ó. É na divisa dele Não tá dentro do lote dele não Divisa, esse aqui Ele plantou bastante abobrinha, acho que é paulistinha, precoce Então uma pessoa passa no sítio E a abobrinha que tiver aqui ele pode, A pessoa pode recolher sem problema nenhum Entendeu? Então é uma ideia que serve pra todos aí Pra implantar aí Não custa nada, gente, não gasta nada